Mapa da equipe, visão geral para vocês. Vou passar aqui sobre cada funções, vou indicar conteúdos mais avançados sobre algumas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a equipe toda. Né? E aqui no, no canto superior a gente já abordou esse campo para digitar o endereço. Né? Então você digita o endereço, pesquisa aqui, né? aqui onde você vai digitar a rua. É, e, e vai pesquisar, vai dar um enter, né? Exemplo aqui que eu mostrei, é, rua, cidade, dá um enter e aí ele vai lá buscar e aí você pode cadastrar o local e fazer o agendamento de visita. Então, primeira função que a gente tem aqui é essa, tá? De, de pesquisa, é, outra pode ser bairro, cidade, já comentei isso também, a gente pode pesquisar os usuários específicos e aí você pode é, buscar alguém, né? específico aqui por exemplo o Leonardo Souza né, exatamente ele tá aqui né, aproveitando aqui o, o que a gente já selecionou o usuário a gente tem ao passar o mouse né o nome dele tá o horário do ponto a gente tem aqui também a precisão né do ponto em volta aqui ó essa esse raio azul é a precisão do ponto dele né, se fosse um ponto muitas vezes não é GPS né é um, é um ponto por rede né por, por por triangulação, né, como a gente popularmente chama, então isso aqui pode ser um pouquinho maior, então aqui é um ponto de GPS que ele pegou, você tá vendo que tá bem pequenininho esse raio aqui, senão ele poderia estar tá um pouquinho maior, tá? Então realmente ele tá, dá até para ver que ele tá dentro de um local aqui no mapa, né? Então aqui a gente tem pesquisa do usuário, a gente pode pesquisar mais de um aqui, tá? Ao remover aqui, ele ele volta, né? A gente pode voltar para a visão geral, tá? É, a gente tem um filtro por categoria, ah, então eu quero filtrar somente locais né, de uma determinada é, categoria, e aí ele já vai me trazer aqui no mapa, tá? Então eu posso filtrar do, é, até mais, inclusive, né? por exemplo, eu quero filtrar essas duas categorias, eu posso selecionar as duas, e aí ele vai diferenciar aqui pra mim pela cor, tá né? vendo? Ó, uma cada uma, tem bastante, né? Posso, vou clicar aqui pra gente remover isso aqui. A gente tem uma opção também aqui ó, na sequência, né? às vezes você está analisando alguma coisa pontual aqui, especificamente do, da Rita, por exemplo, uma pessoa, e aí você precisa voltar para a visão geral, pode clicar aqui nesse botão de né, recentralizar, e ele vai te levar isso aqui já de uma forma bem rápida para você. canto superior a gente pode expandir esse mapa, né? se eu quero deixar isso aqui numa TV, né, o mapa faz a atualização né, a cada, por padrão aqui, a cada seis minutos, por que a cada seis minutos por o padrão? Porque a cada seis minutos o aparelho né, tenta enviar uma posição para a gente, então a gente acabou adotando essa visão aqui de seis minutos. Você pode, já aproveitando disso, é, diminuir esse intervalo de atualização no mapa, né? os aparelhos vão continuar mandando a cada seis minutos, mas como cada um manda em um momento, né, para não esperar o mapa né, seis minutos para atualizar, você pode ajustar isso aqui para um minuto, e salvar e aí a cada um minuto ele vai fazer uma atualização e vai pegar a, a posição de todo mundo né nova aqui ah, então a gente tem aqui ainda seguindo as navegações padrões aí do Google Maps né de mais um menos um Street View aqui só pegar arrastar e jogar aqui numa enfim numa região né e aí você tem tem acesso aqui acabei caindo acabei caindo na região bonita aqui caindo no morro né mas é... enfim aí você pode usar Aí você pode usar as funções de navegação, né? então eu, sou, eu vou mostrar isso aqui numa visita, como é útil né? essa função aqui. Mapa e satélite, então às vezes a gente pode trocar para satélite, tem uma visão mais interessante dependendo da análise. Tá? Então, funções de agrupar usuários, né? então aqui nesse caso, ó, aqui eles estão agrupados né, e eu, de repente se você quiser desagrupar, é só clicar aqui, ele vai mostrar desagrupado Isso aqui é bom pra, por região, né? Poxa, eu sei que pô, nessa região aqui eu tenho dois, nessa região eu tenho quatro, nessa região eu tenho oito, né? E aí você fala assim, poxa, tá meio poluído esse mapa, porque eu tenho muita gente, eu tenho muita coisa, né? Esse ícone aqui, né? Já aproveitando, é a casa do, do do do usuário, né? O endereço que tá cadastrado lá no usuário, aí né? tu então tá mostrando aqui e aí você pode aproveitar e clicar aqui, tá vendo? Pra ocultar ele, né? Ocultar ou mostrar, né? Mesma coisa da empresa também, pode clicar, ou mostrar, então tirei aqui, você pode ocultar outros status, eu não quero, por exemplo, eu só quero mostrar quem que tá amarelo aqui, né? quem que tá um tempo já sem enviar, é, sem se comunicar com o sistema, sem mandar uma atualização de localização, né? e quem que já tá um tempo maior aqui sem enviar, e quem que tá aqui fora do horário de monitoramento, que é útil né? quando você configura o horário de monitoramento, cada um tem o seu horário, né? por exemplo, baurício Maurício, o uh, horário de monitoramento dele tá padrão da empresa, nesse exemplo, sete dias por semana, né, 24 horas. Então, ele nunca vai ficar nesse cenário aqui, mas, por exemplo, vamos imaginar que ele vai das, das 8 às 18. Né, 18 e um, ele estaria aqui cinzinha, tá? Então, aqui então a gente tem essas funções né, de filtros, posso mostrar só quem tá verde, posso ocultar aqui a, a residência aqui do pessoal e aí, né, voltando aqui a opção de agrupar, tá vendo como é, como é útil aqui, você consegue realmente Ver, né? Quanto que tem realmente em cada região e aí ele vai fazendo esse agrupamento sozinho aqui conforme o nível de zoom, né? Por exemplo, é né, hora que isso fica mais claro ainda nessa né, distribuição que a gente tem, então, função bem útil para isso. A gente tem aqui também as opções, ainda em filtros, né? Opções de mostrar os locais. E aí, quando a gente clicar aqui, ele vai carregar todos os locais que você tem no sistema. Aí, ele começa a carregar aqui, e Aí, quando a gente clica realmente em locais. Né, vendo todas as categorias nesse exemplo aqui, a gente vê que né, nesse nível de zoom tem bastante, né, bastante cadastro nesse exemplo, mas aí a gente pode utilizar o recurso de filtro, a gente pode utilizar também o recurso de agrupamento aqui desses locais, né, cliquei aqui em agrupar, ele está carregando e aí o sistema e aí o sistema começa a agrupar melhor aqui os locais, você tem também uma noção aqui por região quanto que tem em cada local. Se você clicar num desses grupos, né, padrão isso do sistema, tanto em usuário quanto em grupos, né, você vai já auto expandir aqui na área, né, e aí você vê se tem alguém realmente aqui perto para atender ou não. Tá? Tem esse recurso também, por exemplo, deixa eu ver se tem algum usuário aqui. Essa região não tem ninguém, né? aí tem uh, a diferenciação por cores também, que isso daqui vai te ajudar. E tem uma lógica também nesse agrupamento interessante, que se você perceber, o azul tem poucas quantidades, né, e o amarelo tem mais quantidades, né, então, quanto mais aqui, né, mais, vamos dizer assim, mais quente a cor, mais quente aqui a cor, ela vai mudando, né, mais locais tem, né. Você vê quando eu tiro todo o zoom, deixo aqui, eu vejo aqui, poxa, ele mudou até a cor aqui, colocou até nem vermelho, é, já foi para outra cor, um rosa aqui, ele tem realmente muito mais locais aqui. Então tem uma, tudo tem uma lógica aqui, tá, tem um... Se você observar aqui, né, vai realmente e mudando isso conforme você mexe no zoom, tá? Então é claro que aqui é né, um exemplo, peguei um exemplo completo com tudo para te mostrar, é né, um caso real, esse não é fake, isso aqui é um, é um cliente mesmo, então todos os dados aqui são reais, né? E aí olha só, vamos acabar por aqui não, a gente vai começar a explorar algumas coisas aqui. Vou tirar aqui os locais e vou, por exemplo, vou pesquisar aqui uma pessoa, vamos pegar... Leonardo Souza, mais recursos aqui do mapa, tá? Achei o Leonardo, sei que ele tá aqui e aí você fala assim, poxa, mas qual que é a, a rota dele, né? As visitas dele? Vou clicar aqui em rotas, ó, para habilitar, ele carrega e olha só, ele arrumou toda a rota no mapa. Ó, outra dica, né? Você não tá vendo meu mouse, mas eu tô mexendo aqui na bolinha do mouse ou até no, no notebook também, você pode usar, né? Ou, ou, com os dois dedos, né? Expandindo. Né? para Pra fora ou para dentro, né? Com, com o dedo, né? E olha só, ele já puxou a rota, né? Que ele que ele deveria fazer hoje, tá? Eu sei que aonde ele tá agora nesse momento. Cada um desse daqui é uma visita realizada, tá vendo? Que ele já realizou, então em sequência também. Tá, tá aqui, ó. Aí a gente tem é um recurso para ver o mapa de calor dele, que é onde fica mais quente, é por onde ele passou, tá? então olha só, a rota, que é o que ele tá em verde, que é o que ele teria que fazer, esses pontos, aqui né, é são o, o lugar que ele realmente passou, e quanto mais quente, né? Ó, tá vendo que fica amarelo, vermelho, quanto mais quente significa o seguinte, ele tem mais pontos acumulados nesse local, ele passou por mais tempo, então você vê que é, olhando aqui, eu já sei que no cliente 1 aqui, nesse cliente, a gente vai mostrar onde fica os clientes para você ver na lista, ele ficou mais tempo que no 2, por quê? Tá, tá mais vermelho aqui, no 3 também, aqui onde ele tá, ele tá até que pouco tempo, muito menos do que ele ficou aqui ainda, então você já tem uma noção de, poxa, é, era para ele ficar aquele, é, mais tempo ali, olha o 7 como tá, então o mapa de calor é legal, por isso você vê que o mapa de calor tá acompanhando a rota dele, né? Então tem um ponto a cada seis minutos aqui, você vê que tá fazendo sentido. A gente tem um ponto aqui, provavelmente foi um ponto de partida dele, não, realmente não tem visita aqui, não tem nada registrado nesse local, né? E aqui, olha só, a gente te, tem o, ponto, o destino final da rota, né? Que ele acaba aqui, mas ele ainda não fez, ele ainda tá Aqui na visita, ainda né, na 9 nesse momento, e a gente tem a opção de ver a visita aqui também. Ó, clicando aqui em visitas para ir né, para a rota dele, então aqui você sabe a hora que ele começou, o primeiro local, né, e até o último que ele foi, o horário, ele fez o check-out. Então ele está indo para esse Tere Frutas aqui, esse outro local que ele ainda realmente não fez o check-in. Esse botão que eu cliquei né, ele joga para o relatório de visitas já filtrado para você. Ó, vou voltar aqui para o mapa. Ele ainda tá mantendo aqui a, a visualização, né? Ó, inter é interessante isso no mapa, né? Tudo quando você faz o zoom, é, o, o, né, aproxima o zoom, ou tira o zoom, né? Zoom in, zoom out, que a gente chama, ele vai se ajustando conforme sua visualização. Então, como você está mais longe, ele vai deixar né, uma área mais vermelha aqui, né? Mais aglomerado, para você ter uma visão mais clara, que tipo, caramba, aqui ele ficou bastante tempo, aqui também, e aqui também. O resto realmente foi sua passagem. É, e aí você consegue ter essa, essa visão boa. Então eu vou voltar aqui, vou clicar no Leonardo ainda. Ó, cliquei no Leonardo. Eu tava vendo rota, a gente colocou o mapa de calor dele. Aqui a gente tem as visitas do dia dele. E aí a gente tem também aqui, justamente né, na sequência, cada, cada um aqui. Os locais, os horários e o último que ele tá indo aqui, tá bom? Tem até a opção um atalho para adicionar uma visita nova aqui de repente eu vi que tá vai dar tempo dele concluir essa daqui vou adicionar mais uma dá para adicionar por aqui tá bom então além disso né a gente tem atalhos aqui para agendar agendar por ali também tem um atalho para ir pro relatório de visitas monitoramento vamos fazer um vídeo só sobre monitoramento para vocês você tem acesso a informações de monitoramento dele número que você cadastrou se você precisar ligar para ele contato porcentagem da bateria dele e a última vez que ele enviou um ponto faz 29 minutos, então como envia a cada 6 a gente já sabe aqui que provavelmente está tá numa região sem internet, algum é lugar muito fechado, ah, então daqui a pouco o sistema vai atualizar. Então visão aqui né, do, do usuário e pra gente encerrar aqui eu tenho, eu comentei, mas né, você, ao passar o mouse por cima nos status você tem uma legenda do que que significa cada status aqui 30 minutos, né? Um, faz mais tempo que não manda ponto, e aqui mais de duas horas que ele não envia, né? Sua, a sua localização para o sistema, tá? Se ficou alguma dúvida de status aqui, tem um vídeo na sequência que eu vou abordar somente isso. Tem um vídeo que eu também abordo, um mapa de calor e rotas com mais detalhes, outros exemplos também na sequência, tá? E também tem um vídeo que eu falo sobre visualizar os locais no mapa, você fazer prospecção e agendamento, também são recursos bem incríveis aqui que você tem no mapa, perfeito? Acompanha aí esses próximos vídeos, a gente ainda vai falar de monitoramento, relatórios do sistema, tem coisa muito boa vindo pela frente, vamos lá!